Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área. Bom, no vídeo de hoje eu vim trazer é, algumas opções para você operar no mercado de OV3,5. É, muita gente me pediu isso, falou que, que queria uma ódio um pouco mais alta para trabalhar. E aí pensando nisso eu vim trazer esse conteúdo, tá? É, primeiro, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, é, um dos caminhos que você pode fazer para chegar nisso é aqui no meu grupo VIP. Beleza? Opa, não é grupo VIP de futebol virtual, estava no futebol real. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês como que foi o dia de hoje, sábado. Beleza? Ainda temos vagas, tá? Então se você tem interesse, eu vou deixar aqui na descrição todos os detalhes, um vídeo, mas está só R$10,00 por enquanto, enquanto ainda temos vagas, tá? Então vamos lá, o dia de hoje. Lembrando, isso tem que ficar muito claro para você, tá? Aqui o foco do nosso grupo aqui é o over 2,5%. Mas eu sempre gosto de ver quando bate 3,5 também para saber se está valendo a pena é, operar no 3,5 ou não. Então, vamos lá. Essas aqui são uns <risos> negocinhos que a gente manda para comemorar quando dá a green. Então, aqui, essa aqui bateu 3,5. Essa aqui bateu 3,5. Essa, essa bateu 3,5. Essa bateu 3,5. Essa não bateu. Essa bateu 3,5. Ah, e caralho travou opa, beleza bom, aqui essa aqui travou, é, travou não essa aqui bateu também, 3,5 essa bateu 3,5, essa bateu 3,5 essa foi o red, sim temos red, olha aqui o red não escondo nada, temos red eu sempre falei sobre red é, e essa aqui também bateu over 3,5, bateu na 27 essa aqui só bateu over 2,5 essa aqui também bateu é, over 3,5 no grupo hoje, nós estamos com 36 entradas. Dessas 36, 33 bateram o over 2,5. O over 3,5 não tem essa estatística, porque eu não acompanho, é tipo um plus. Mas hoje, especificamente, se você tivesse aqui no nosso grupo e tivesse entrado no over 3,5, você teria pego um green, dois greens, três greens, quatro, cinco, seis, sete. 8, 9, 10. Você teria pego 10 greens hoje no over 3,5. Aí vai da sua gestão, vai de tudo isso. Não vai ser todo dia assim, infelizmente. Eu duraria que fosse. Mas não vai ser todo dia assim. Mas por 10 reais você tem esse caminho para buscar o over 3,5. Agora, outra opção também para buscar o over 3,5 é essa daqui. Que é esse jogo que já está rolando, inclusive. Não, é essa daqui. Você pode buscar pela odd o over 3,5. Você vai se basear sempre nisso daqui, ó. A odd do 3,5, ela tem que estar 4 ou menos. Porque quanto menor essa odd, maior a chance dela bater, tá? Então não tem uma estratégia pré-definida, é só se basear na odd mesmo. Eu vou pausar o vídeo aqui Eu vou assistir esse jogo aqui para ver se essa entrada bateria. Só para vocês terem uma ideia aí, ver se compensa ou não. Bom, galera, 10 segundinhos aí, vamos assistir o jogo. Lembrando que os 10 greens foram no grupo VIP, tá? Não baseado nessa estratégia. Os 10 greens foram baseados lá no grupo VIP. Vamos ver aqui se bateria ou não para a gente ter uma ideia. Vamos esperar para ver Palmeiras e Montevideo. Montevideo, será que é o Nacional do Uruguai? Acho que é o Nacional do Uruguai. Tá com cheirinho bom. Puta que pariu, velho. Oh, não é o pênalti, não, mano. tão difícil vocês errarem pênalti, velho. Caralho. Lembrando que eu não fiz entrada, tá, galera? É só pra, pra mostrar pra vocês. Eu só faço as entradas no meu... No meu grupo, né? As entradas que eu mando são as que eu faço também. É, acho que não vai bater. Não sei se é uma boa... Isso é uma boa estratégia, mas é a única que eu conheço sem site de análise, sem nada, é essa. É baseada pela odd. Porque normalmente a odd do 5 mais também é baixa, né? E aí a chance de pegar é maior. Bom, só se acontecer um milagre para saírem os 4 gols no segundo tempo, acho que não. Vamos esperar só um lance. Que aí se, se não sair o gol, a gente já sabe que não vai bater. É, galera, não rolou. Não rolou, mas essa estratégia, eu acho que vale você ficar monitorando se você não quiser entrar em um grupo. É a estratégia que eu já fiz em alguns períodos, mas eu nunca fui muito um fã dela, não. Nunca para falar a verdade, mas pode funcionar. Eu confesso que por R$10,00 eu entraria no seu lugar hoje, eu entraria no meu grupo. Vocês acabaram de ver que bateram 10 vezes só hoje e faria as entradas por lá. Mas é isso, galera. Foi só para mostrar aqui para vocês. Talvez bata um over meio, vamos... Esperar acabar, bateu, morremos por um gol. Tem, tem um certo valor, né? Tem um certo valor. Mas é isso, galera. Já sabe, daquela moral, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal. Valeu!